Fala galera, beleza? Aqui é o NICard, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E aí, tudo bem com vocês? É... Hoje eu tô fazendo esse vídeo que eu quero te mostrar é... dentro do nosso projeto aqui de hackeamento de vídeos é... que não basta para você gerar tráfego e gerar atenção das pessoas é muito importante também, além de, de bom título, uma boa descrição, um bom conjunto de tags também é muito importante você estar ciente daquilo que você vai falar no vídeo né? e existem duas formas de você fazer isso né? uma destas formas é através de um canal de vídeos no qual você é uma autoridade, autoridade que eu digo Autoridade que eu digo não é alguém é, que fale forçadamente ou, ou grite ou seja é, ríspido com as pessoas Mas sim é alguém que saiba o que está falando, né? alguém que domina aquele determinado assunto né? E isso é ser uma autoridade naquele assunto né? E a outra forma é você... É uma forma da qual eu já falei antes aqui Que através de você fazer refis é, de produtos ou serviços né, Ou oferecendo algum serviço, isso também é um review E também é bem legal é, o que você pode falar Eu vou te mostrar aqui na prática é, como que você pode fazer isso Existem três etapas e eu vou te mostrar exatamente as três etapas primeira etapa é a apresentação, tá? Como assim essa daqui? É, se você ainda não é inscrito, que você possa se inscrever, é, compartilhar com os seus amigos e lógico, como você vai gostar deste vídeo, é, que você possa dar o seu like. Depois você se apresentou, é, você agora vai oferecer o produto. Né? E lembrando é, o ranqueamento de vídeos O pulo do gato do Erivelto Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Então, me apresentei Apresentei o produto ou O serviço é, que eu estou falando Agora eu vou falar o conteúdo Então, é, então agora eu vou te apresentar o conteúdo do vídeo então, como que você vai fazer na, como autoridade, né? É, uma pessoa que saiba o tipo de assunto, todo mundo fala uma copy, né? Mas, na verdade, é o que você vai falar sobre aquele determinado assunto, por exemplo. Se você tem um canal de, de saúde, né? Você pode, é um exemplo, né, você pode falar sobre plantas medicinais, é, como emagrecer, perder, perder peso. Né, e através de vários vídeos, né, com essa apresentação, né, você então vai oferecer seus serviços e, e produtos. Né, é, então, autoridade, você vai estudar o nicho que você é, escolheu e vai falar sobre aquele nicho, as variáveis, né? Os, é, é, dando ênfase no, naquilo, no produto ou no assunto que você está querendo dizer e sendo um review é, você apenas vai falar é, a sua apresentação, é, indica o produto e em seguida você vai falar sobre as características benefícios e qualidades do produto. Simples assim, né? E no final, você vai falar de novo, é, se você gostou do seu vídeo, dê o seu like, inscreva-se, compartilhe. E lembrando, é, o curso de ranqueamento de vídeo do Erivelto, o link está na descrição. Simples assim, este é é, como você pode fazer um vídeo padrão tá? Você pode fazer milhares de vídeos Com este mesmo, seguindo este mesmo roteiro né? E sem ter que se preocupar com outras coisas Apresentação, indicação do produto é, Conteúdo do vídeo indicação, é, Apresentação novamente com a chamada de ação né? Indicação do produto e é, se despedindo de quem está assistindo ao seu vídeo esse é o padrão que você pode seguir esse é o padrão que eu aprendi é, quando eu fiz um curso sobre é, vídeos no youtube né, e outros vídeos que eu já vi né, esse é o padrão que você pode seguir sem problema tá? e aí é, trabalhando também o então, seu título Boa descrição, um conjunto de tags e um bom conteúdo, né? Espero aí que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor para você. Né? Se você gostou, dá seu like, inscreva-se e compartilhe, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais!